Oi pessoal, tudo bem? Olha só, pontualmente. Não, pontualmente não, a gente atrasou um pouquinho, mas isso envolve todo um preparativo, várias atualizações agora para todo mundo mesmo. Olha aqui, deu uma atualização aqui no cenário. Deixa eu colocar o cavalinho um pouquinho para cá. Ó. Deixa eu ver. Estilo a fazenda, agora ficou bonitinho! É, pessoal, daqui a pouquinho vai ter a estreia da Fazendola, Fazenda 13, agora no comando da Adriane Galisteu. Todo mundo tá aí, ó, nas expectativas a mil, né, Para saber como é que vai ser essa nova edição desse reality Show, que realmente põe fogo no feno e agita as redes sociais, torcidas e por aí vai. Então agora a gente vai comentar tudo, tudo dos preparativos para essa estreia da Fazenda 13. É, pessoal, convido vocês aí, ó, para avisar todo mundo aí, para compartilhar, pra gente falar sobre essa live. Toda semana nós vamos ter aqui esse encontro aqui pra gente comentar sobre a fazenda. Oi, Fernanda, boa noite. Oi, Ricardo. Vai agitando aí. Com... Quero a participação de vocês, combinado? Compartilha com todo mundo e se inscreva no canal, caso vocês ainda não são inscritos, tá? Vamos então agora ó, falar a expectativa Mil está Adriane Galisteu. Ela fala que ela demorou para retornar para as apresentações, né, para ser uma apresentadora de fato, né, depois de 18 anos voltando aí para Record TV, e ela confessou que ela está sim muito ansiosa para esse novo desafio que está aí para a vida dela e é o okay, que a comandar a Fazenda 3. ela falou que ela já apresentou todos os tipos de programa a gente se lembra né principalmente lembra do Como Vai Galisteu mas dessa vez apresentar um programa que é 24 horas né tem toda uma dinâmica mesmo envolvido porque tudo pode acontecer né ela falou que ela tá bem nervosa e ela tá fal falando para todo mundo que ela quer superar as expectativas dela e também de todo mundo que já acompanhou 12 edições e agora está prestes a acompanhar a edição 13 da Fazenda. Daqui a pouquinho eu vou dar detalhes dos participantes. Mais um, algo que é bem curioso e a gente quer saber, né? Afinal, a estreia vai acontecer hoje. O que, que vai acontecer nos dias, né? Qual vai ser a dinâmica do jogo? Qual vai ser as novidades? E é isso que eu vou mostrar e vou falar e comentar com vocês agora. Combinado? Nossa, eu esqueci de fazer uma coisinha aqui. Aguenta aí, peraí, peraí, peraí. Agora sim... Estou com luzes, estava tudo escuro aqui, agora eu assim eu acho que expectativa, ansiedade, tudo pra Fazenda, mas agora deu certo. Então, continuando aqui, ó, então a gente vai fazer, vou falar como que é o calendário, qual vai ser o cronograma da Fazenda 13. Então, vamos começar aqui, ó. Toda segunda-feira, então a partir da próxima segunda-feira, né, que hoje a gente vai saber a dinâmica do jogo então na toda segunda-feira vai acontecer a prova do fogo que vai definir quem ganha o lampião para o poder da chama da semana aquele poder que envolve todo mundo tem aquela votação que vai continuar sendo ainda lá no TikTok. então a gente vai se envolver a gente vai estar conectado no jogo sim então toda segunda-feira vai ter a prova de fogo toda terça-feira vai ser a prova do fazendeiro Aquela disputa aí, aquelas provas que deixa todo mundo, ó, bem alucinado mesmo. E essa prova vai ser ao vivo. O Alex aqui tá falando, será que a Fazenda 13 vai ganhar o programa da Ivete Sangalo? Hum, boa pergunta, daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa estratégia daqui a pouquinho, viu? Continuando, então na terça-feira tem a formação da roça, que é ao vivo, onde tem aquele fogo no feno agita, né, aquela... Aquela, aquele barraco que a gente gosta tem também a... na quarta-feira tem a prova do fazendeiro da semana, né? E na quinta-feira é o dia, é a noite da eliminação e toda sexta-feira vai mostrar a convivência dos peões o resultado e como que foi a saída do peão, né? Como que a casa ficou, né? Após a saída e também vai ter alguns flashes ao vivo da festa mas a festa em si, todos os detalhes vai ser exibido aos sábados para mostrar tudo o que aconteceu na noite anterior e domingo vai ser o programa de convivência falar como que tá como foi a semana como foi o sábado domingo pós festa também então essa é a dinâmica da Fazenda 13 não mudou muito em relação à Fazenda 12 né mas na estreia de hoje eles vão falar também como que vai ser os quatro pré-piões para entrar na Fazenda Pra quem não sabe ainda, vão ter quatro aí digitais influencers, tudo, que vão entrar num, num paiol, como eles estão falando lá da fazenda, e vai ter uma votação para um desses ir pra fazenda de fato, né? A prova do fazendeiro é amanhã. Então, Ricardo... Tá todo mundo nas expectativas, hoje que vai ser confirmada segundo o cronograma, vai ser. Mas parece que hoje também vai ter uma prova que vai dar já um bom prêmio para o vencedor. Então vamos ver como que vai ser a dinâmica dessa semana de estreia, porque acontece muita coisa numa velocidade a mil. Vamos ver como que vai ser tudo isso, né? E por falar em dinâmica, tudo do jogo, além desse paiol que vai ter, né? Para escolher um desses quatro aí, a... Retornar, ou melhor, aí de fato para a fazenda? Também parece que a Record vai distribuir vários prêmios para os peões. Lógico, o prêmio de um milhão e meio que é para o grande vencedor da fazenda, mas parece que tem em torno de 500 mil a um milhão de reais que vai ser distribuído para todos os participantes do Reality. Então parece que realmente promete a Fazenda 13 distribuir prêmios, tudo. Mas o que a gente quer mesmo ver e acompanhar é muito fogo no feno. Será que vai superar? a fazenda 12 interrogação Oi Paloma Oi Ana tudo bem eu sei ó, a Paloma ela que acompanha sempre o canal tudo ela contou se o MC Gui aí ó tá aí na fazenda tudo certo ela falou que ela torce por ele porque ela já foi muito fã dele será que isso vai acontecer interrogação saudades também Ana ó a Ana, ela já acostumou aqui, você e eu convido todo mundo para participar das nossas lives, que agora que tem a Fazenda 13, né, nós fizemos isso com o BBB21, toda semana nós vamos ter aqui o nosso Bruno Comenta agora a Fazenda 13. Então essa live, essa participação eu quero com vocês toda semana, combinado? Daqui a pouquinho eu vou falar o horário, quando que vai ser, ok? Então essa é a dinâmica, esse é o cronograma da Fazendola. E agora eu vou falar uma lista atualizada que disparou agora há pouco, no finalzinho da tarde, começo da noite, da lista dos participantes aí confirmados de fato para entrar na fazenda. Nós recebemos, né, nós tivemos as, as confirmações ao longo dessa semana, foi na quinta-feira, se não me engano, é né? quinta? Isso, quinta-feira não, quando que foi? Não, foi sim, quinta-feira da semana passada, nós tivemos aí a confirmação de quem alguns é, participantes, né, lá no Hoje em Dia. Mas agora eu vou estar com essa lista aqui atualizada agora. Vamos lá? Tá confirmada na Fazenda ela, Aline Mineiro, o Bill, sim, terceiro reality show no mesmo ano, o Bill vai estar nesse jogo, a Dayane Melo a Erika Schneider, a Fernanda Medrado, é mais conhecida como a Medrado, né? Ela que fez lá a participação e agitou o Power Campo Brasil, Brasil né? Junto com o seu marido, ex-marido. Interrogação, não sei se a Medrado tá namorando, casada, ainda não. Se você souber, deixa o comentário aqui. Vai ter também o ex da Anitta, o ex de férias com Ex, o Gui Araújo, confirmado. Aliziane Dierres, a Marina Ferrari, o MC Gui, Paloma, olha só, o MC Gui já tá confirmado mesmo, para participar da Fazendola. A Milady, ela que foi a ex, aí safadão que teve várias, várias polêmicas. Tem também o Musunzinho, o filho do Musun, né, que ele é ator, já fez diversas novelas, mas agora ele quer se destacar ainda mais, ó. A Ana tá falando, a Paloma é fã do MC Gui. É isso mesmo, Ana. Tô sabendo que é fã, ó. Agora ela vai ficar 100% ligada mesmo. Tem também o Nego do Borel, ele que aí, ó, ele já falou na coletiva tudo ele quer resgatar toda a energia toda todo apagar também tudo o que aconteceu né lógico a gente tem que separar bem as todas as situações que ele já tá na questão da justiça tudo mas ele quer mostrar realmente segundo ele quem é o mc mc não o nego do borel então vamos acompanhar para ver se isso vai acontecer ou não continuando aqui tem a tati quebra barraco confirmada o ator eis aí que fez as aventuras de poliana o Vitor Pecorato, a Solange Gomes, ela aí que foi ex-banheira do Gugu, várias polêmicas aí, namorou alguns pagodeiros na época e por aí vai. Tem também o Rico Melquiades, ele aí que fez, o de férias com esse, fez vários barracos nesse reality, então deu o que falar, então o Rico vai estar tá lá. E também, por último aqui na nossa lista, que já tem aqui mais ou menos 20 participantes, né? são aí a As Agora é a Valentina Franca Loli. Ela aí, Franca Vila. Ela, acho que é isso. Franca Loli, Franca Vila, não sei de fato, mas a Valentina, que é do Ratinho, vai estar tá lá. Boa noite, Jadson. E aqui, ó, continuando aqui, a, a mãe da Paloma falou assim, a Paloma é fã da seguir Sim, já fiz muita loucura para levar ela, ele... Com, no show dela, e no show dele, né, quero saber depois os detalhes, ó, deixa o um comentário, mas eu quero saber como que foi essas loucuras aí do MC Gui, vamos ver, né, é isso, pessoal, esses são os participantes aí, confirmados da Fazenda 13, ah, agora há pouquinho, né, o Ricardo tinha falado assim, Bruno, você acha, que eu ver se é o Ricardo mesmo, mas ele tinha me falado aqui, ah não, Alexis. ela tinha falado que, será que a Fazenda vai ganhar de audiência hoje do programa da Ivete, né, eu adoro o programa da Ivete, que está sendo exibido toda terça-feira, né? E a Globo, ela colocou como uma estratégia de programação. Hoje vai começar às 23 horas. Então, e a novela vai ficar até às 23 horas. Então, eles estão fazendo de tudo para ninguém ficar, dar aquela espiadinha na Fazenda 13. Será que isso vai acontecer? Interrogação. Mas, eu confesso que eu vou ficar com controle remoto aqui, ó. Trocando de canal, quero acompanhar tudo. Vamos ver, de fato, o que, que vai acontecer. Mas... Eu vou dar uma espiadinha sim, não é o BBB, mas eu vou dar uma espiadinha na Fazendola. Estou ansioso, três situações, acompanhar a Adriane Galiseu na apresentação do reality. eu boto fé nela, gosto da Adriane como apresentadora, quero saber também desses participantes aí, como que vai, que vai ser eles se descobrindo, nossa, você está aqui na Fazenda, como vai ser, será que eles vão gostar, qual vai ser o impacto do primeiro momento deles, né? E também quero ver como que vai estar fazendo a aula, se a dinâmica, se essas informações, tudo, qual vai ser as surpresas para a estreia. Porque a gente sabe que sempre nas estreias tem uma grande surpresa. Vamos ver se esses segredos aí, ou será um novo participante aí, que dessas listas todas vai, vai ser revelada somente agora na Fazenda 13, nessa estreia. Ah, pessoal, falando em estreia, tudo certinho. Vocês viram aí, principalmente reality show, né? Vocês viram aí que recentemente o Thiago Leifert desistiu. Ele resolveu deixar a TV Globo e dar uma pausa na carreira dele. Eu dei todos os detalhes no último vídeo de ontem, da segunda-feira. O vídeo está fresquinho, fresquinho, falando todos os detalhes. Tem o um depoimento do próprio Thiago e também quem será que vai substituir o Thiago Leifert no BBB22? Interrogação. Então, ó, finalizando nossa live aqui, corre lá, assista, deixa o um comentário e compartilha com todo mundo. Combinado? É isso, pessoal. Então daqui a pouquinho tem a estreia da Fazenda Aula com a Adriana Galisteu, a Fazenda 13. Vamos ver tudo que vai acontecer, né? Todo mundo ligadinho. E lembrando que agora toda quarta-feira, quando tem aí a Fazenda, ou eu, qualquer outro momento também, se tiver alguma polêmica, alguma situação, vai ter live aqui pra gente comentar a Fazenda 13. A Ana aqui, ó, finalizando aqui, ela falou que amo o Thiago Live. É, vai fazer muita falta o Thiago no comando do BBB, hein, Ana? Mas vamos acompanhar. É isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira live. Bruno comenta a Fazenda 13. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com todo mundo nosso encontro marcado. Ativa as notificações. Um beijo e todo mundo aí ligadinho na Fazendola. É isso, pessoal. Ah, pra quem vai ser a torcida, hein? Depois que revelar, de fato, essa lista que eu falei agora pra vocês, deixe os comentários aqui falando pra quem vai ser a torcida. Um beijo, Paloma, um beijo pra todo mundo que participou, pra quem tá chegando agora, ó. Um beijão e até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal e assista os vídeos que está bem bacana mesmo. Garanto pra vocês. Beijo!